Você sabia que muitas pessoas acordam pensando no que que os outros vão pensar sobre elas naquele dia? O ah, que que o outro vai pensar do meu cabelo, o que que o outro vai pensar da minha roupa? Você sabia que algumas pessoas acordam e não estão nem aí e apenas um grupo muito pequeno acorda pensando o quanto elas podem ser felizes naquele dia, o quanto pode fazer do seu dia o melhor dia da sua vida. Você sabe o que gera essa triste realidade? Falta de investimento na autoestima. É, isso mesmo falta de investimento na autoestima. Você sabe o que é autoestima? Autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesmo. É a forma como você se enxerga. Algumas pessoas acordam e se sentem bonitas. Algumas pessoas se sentem alta astral. Outras pessoas se sentem a 29 nona pessoa esquerda de ninguém. Sinto mais feito que o Shrek. É a forma como você enxerga a vida. Algumas pessoas têm uma perspectiva da vida de forma positiva, mas outras pessoas têm uma perspectiva da vida de forma negativa. Parece que tudo tá ruim, mesmo quando acontece algo bom. É a pessoa achar ah, após que vai vir algo ruim, porque ela tem uma perspectiva ruim da vida, mas também é a forma como você permite que as outras pessoas te enxerguem. E o melhor gente, é quando nós temos uma autoestima saudável, uma autoestima equilibrada. E eu quero te dar cinco dicas de como é que você pode ter uma autoestima saudável. Primeira dica é tenha escolhas saudáveis. A, a nossa vida ela é cheia de escolhas, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas, mas tem algumas escolhas que nós vamos fazer, que a princípio parece bacana, mas a gente sabe que no final vai dar ruim. Você já fez escolha assim? Inclusive a sabedoria bíblica diz o seguinte que há caminhos que parecem de vida, mas são caminhos de morte. Fazer boas escolhas, escolhas saudáveis, nos ajudam a ter uma autoestima saudável e equilibrada. Consequentemente, eu tenho uma vida muito melhor, uma vida muito mais saudável. Segunda dica é tenha relacionamentos saudáveis. Nós somos criados para viver em comunidade, para termos relacionamentos. Mas infelizmente muitas vezes nós escolhemos para perto de nós pessoas das quais eu chamo de amigos tóxicos. São aqueles tipos de amigos que nos puxam para baixo, está sempre apontando os nossos defeitos, que não nos valorizam, que nos chamam para fazer coisas que envergonham os nossos pais, que faz com que a gente manche os nossos princípios. E valores. Então escolham pessoas que valorizem quem você é, que te puxa para cima, que quer ver a melhor versão de quem você é. Terceira dica, tenha pensamentos saudáveis. A, a sabedoria bíblica também diz o seguinte, que nós devemos ocupar o nosso pensamento com tudo que é bom, que é perfeito, que é de boa fama, que tenha virtude. Então ocupe a sua mente com coisas saudáveis, com pensamentos saudáveis, com coisas que te estimulam a ser uma pessoa ainda melhor. Quarta dica, tenha alegria saudável. Quando eu falo de ter alegria saudável, eu não estou dizendo que você não vai ter dias tristes ou dias ruins. Mas eu estou dizendo para você aprender a ter contentamento mesmo nos dias ruins. Ter contentamento com aquilo que você já tem. Porque quando eu sou contente com aquilo que eu tenho, isso melhora a minha autoestima. Consequentemente, me ajuda a alcançar os meus resultados. Quinta dica, tenha gratidão. Seja agradecido por aquilo que você tem. Muitas vezes nós olhamos para a grama do vizinho e achamos que a grama do vizinho é mais verde. A gente quer a família do outro, a mãe do outro. Outro, mas seja grato por aquilo que você tem. Se você tem pouco, seja grato por aquilo que você tem. Então se você tiver escolhas saudáveis, relacionamentos saudáveis, pensamentos saudáveis, uma alegria saudável e gratidão, eu tenho certeza que você vai ter uma autoestima saudável e equilibrada. E você vai viver muito bem. Eu espero e te desafio a colocar essas dicas em prática para que você verdadeiramente seja a melhor pessoa que você possa ser. Um grande abraço aí.